Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV, o Centro da Esperança Primeira, do celular aqui da cidade de Campinas, organizado de tante, com a contribuição, a colaboração coletiva de muita gente de esquerda aqui da cidade de Campinas e toda terça-feira, a partir das 19 horas, a gente tem a nossa roda de conversa, cada terça-feira é um tema diferente, hoje nós vamos falar Sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa que é o tema de atos que vão acontecer no Brasil inteiro no dia de amanhã, 18, e então convocando todo mundo para os atos e, ao mesmo tempo, vamos dar um papo sobre a reforma administrativa: o que é a reforma administrativa, o que efeitos é ela pode ter no serviço público. E por que a gente se posiciona contra a tal reforma administrativa? Em especial uh, para quem é trabalhador do serviço público, como é o meu caso, é o caso da minha convidada também. Uhum. Uhum. Mas antes de anunciá-la e de começar o nosso papo aqui, vou dar alguns informes, o pessoal está chegando na transmissão que eu estou vendo, o feedback né, é isso, o som e aí, a imagem estão tá legais, tá? A gente agradece. Ajuda a gente compartilhar essa live para que a gente o maior número de pessoas possível, tá? É, a timeline de vocês, em grupos, é, em especial grupos de serviços públicos, mas em grupos de esquerda, de maior, para que ela chegue a ordem de pessoas possível, tá? É, muito da nossa audiência também está acontecendo depois que a transição se encerra. Então, esse vídeo está disponível, né, dá para assistir depois, dá para divulgar mais tarde, dá para assistir amanhã durante o dia, o importante é que a gente consiga convocar todo mundo para papo e explicar o que é a reforma administrativa para que a gente se aproprie da discussão e possa fazer esse debate com a população, ok? Mas antes da gente começar o nosso papo, alguns informes bem rapidamente aqui vocês vão chegando na transmissão, tá? É, primeiro, aquele informe de sempre, é, o CCV depende da sua doação Em especial nesse período Nós estamos cumprindo protocolos sanitários Eu quanto a nossa convidada de hoje Estamos convidados aqui é na casa Nós né? vamos chamá-la de convidada E nós estamos cada um na sua casa E por isso estamos sem máscara E estamos cumprindo protocolos sanitários é, vigentes tá? E, mas a gente pretende em breve, assim que possível Voltar a fazer atividades presenciais no CCV então, a gente continua com o nosso espaço lá alugado, pagando as contas bonitinho, e a depende da sua doação para continuar, manter o espaço funcionando, ok? Tá aí a nossa chama X27430 mil ao contrário traço 80 o CNPJ do CCD, tá? Daqui a pouco vou botar também a conta no, na caixa de comentários aí mim, né, de, uh, o texto e, okay, e fazer, pra fazer também a doação é muito importante essa roda de conversa é uma parceria com a TV Matracas, que é um canal do YouTube, nosso amigo Fausto e outros amigos que participam também das discussões. É, eles sempre divulgam a nossa roda, a vida já tem lá, a roda que eles promovem. E a gente divulga a roda deles, aqui, é uma parceria de comunicação popular, alternativa. E, então fica a dica que vocês conheçam no YouTube, o canal da TV Matracas. Essa transmissão acontece simultaneamente através de uma parceria também com o Socializando Saberes. Então, está ainda do Socializando Saberes. Eu sei que nem todo mundo tem conta do YouTube, e nem todo mundo basta no YouTube para assistir pelo YouTube, tem quem prefira é, outros canais. A gente tem um canal no YouTube. Mas é, a nossa transmissão ao vivo é na página do CCB, no Facebook ou no Socializando Saberes. O site está aí, em Você entra lá e assiste ao vivo por lá, tá? Uma boa noite para quem está acompanhando pelo site Socializando Saberes, nossos parceiros também. O Centro Cultural Esperança Vermelha também tem um canal no YouTube. Então, lá a transmissão não é simultânea, mas, assim que acaba a transmissão aqui, a gente sobe o vídeo lá. Então, vocês podem compartilhar o vídeo do YouTube para outras pessoas assistirem. Se vocês quiserem recuperar para ver depois, é mais fácil por lá do que na fanpage. Tem que ficar procurando, né? Lá no YouTube está mais organizado. Então, fica aí a dica do nosso canal no YouTube também. Curta, siga, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque lá você também pode acompanhar as nossas fotos. Inclusive, as que já passaram, tá? É... Então, é isso, de informe, inicialmente, você pode enviar as suas perguntas, o seu comentário, a sua crítica, e escreva na caixa de comentários, Fique à vontade para fazer isso, é, a gente faz a leitura aqui na sequência e bate um papo a respeito do seu comentário, tá? É, fique à vontade para participar, todo mundo é muito bem-vindo, ok? Estou vendo que o pessoal está chegando aqui. O Espinela está acompanhando, mandou um salve aqui para nós, para o Espinela, que é vontade nossa transmissão meu né, companheiro e tantas lutas no PP e do debate sobre tecnologia. Né? É, bom, é isso. Vamos começar, então, o nosso papo aqui. O, o tema de hoje, como eu já disse, é o ato de amanhã, de 18 de agosto, nas ruas contra a reforma administrativa e nós vamos pautar a reforma administrativa. Hoje nós estamos convidando aqui uma pessoa que é trabalhadora do serviço público está licenciada do seu cargo para poder exercer um mandato de vereadora aqui na cidade de Campinas, mas é uma trabalhadora do serviço público. E fez, é, a sua história política tem muito a ver com essa discussão porque era uma sindicalista e eu era base social dela, que era minha dirigente no movimento sindical, da oposição sindical, do Sindicato dos Servidores aqui na cidade de Campinas. Aliás, é um assunto que a gente sempre fala aqui, nós apoiamos a Chapa 2 e estamos ajudando nessa mobilização, porque vai ter eleição do sindicato, você servidor, servidora, que é sindicalizado ou sindicalizada, Fiquem atentos, porque a gente vai voltar a tratar desse tema aqui nas rodas futuras. Vamos, já trouxemos os representantes da Chapeu, estivemos aqui é, com, com convidados que fizeram um debate de apresentação aqui, e vamos voltar a passar isso em rodas futuras. Tá? Mas hoje, a conversa é sobre a reforma administrativa. Então, é, eu apresento a vocês, que não conhecem, mas é, pela formalidade da nossa companheira aqui da Cali que atualmente é estudada com uma data e parte dos trabalhadores na cidade de Campinas, e a Maria do Rosário, que está chegando aí, boa noite, à vontade, e o Pinela já tá dizendo aqui, ó, Viva Chapa 2, que à vontade para comentar, hein? mas estamos aqui de olho, daqui a pouco a gente faz um bloco para leitura de comentários, críticas, é, opiniões, e a aqui... vida faz uma última fala comentando em cima disso e, e, e com considerações finais, tá? Mas vamos para o nosso primeiro da conversa aqui, tá? E muito boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez na roda, a roda que você já comandou e que agora você passou bastante tempo, mas a gente tem que dar um jeito de trazer você de volta aqui, né? Então seja é muito bem-vinda, que você está em casa e fique à vontade para fazer a sua primeira intervenção, só fala inicial. Boa noite, Adriano, boa noite a todas e todos e todes que estão nos acompanhando aí pelas redes, pelos canais aí de transmissão da roda de conversa do CCV. É, fiquei contente pelo convite, até porque a gente está pautando isso já há um tempo, esse tema, né? É, ontem eu fiz, eu, eu utilizei o tempo de liderança do PT na Câmara Municipal falando sobre esse tema, a ah, a bancada de esquerda também utilizou, né, o vereador Paulo Búfalo também utilizou, falando so, sobre esse tema, justamente porque amanhã dia 18, é dia do ato nacional, né, da greve nacional, paralisação nacional é, dos servidores públicos contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que está vindo aí através da PEC, que é um projeto de emenda constitucional 32, né, a PEC 32. É, eu eu vou tentar aqui me ater mais aos pontos é, aos pontos políticos né da pec não vou me não vou me prender muito aos aos informes ao, e, e aos detalhes jurídicos legais jurídicos de qualquer forma eu repassei um link para o Adriano que é o um link do escritório que são companheiros nossos né o Marcos Rogério e o Marcos Rogério e Moretti, né, que, é o, que é o Jonathan, são advogados, companheiros, advogados militantes, é, da assessoria do PT no Parlamento, acho que, acho que é no Senado Federal, e eles estudam muito essa pauta também, a pauta dos servidores públicos, e eles têm uma série de vídeos, vídeos curtinhos, que explicam né, os pontos mais gritantes da PEC. E, e, o, e o Marcos Rogério, que... Que, que é o um advogado que debate muito sobre o tema, ele, ele traz bastante detalhes jurídicos e técnicos sobre o tema. Então, então eu, eu vou deixar essa parte jurídica mais para eles e aí a gente vai se atentar mais aos pontos né políticos do, do tema. Bom, primeiro dizer que, é, mais uma vez, ressaltar amanhã é dia 18, é dia de ato nacional, dia nacional contra a PEC, contra essa PEC que faz parte desse pacote de maldades do governo Bolsonaro, né? o governo Bolsonaro que, além de ser um, um governo aliado do vírus, é, que teve toda uma, uma, uma ação né, é, pensada, su, subjetiva, aliada ao vírus, da Covid-19, que é, fez uma, uma péssima gestão, com relação à pandemia, atrasou inclusive aí a vacinação, enfim, e as diversas outras. Uma política negacionista, ele também ele também aplica uma política de morte do ponto de vista é, econômico, né? Então e, e a PEC 32 ela faz parte desse desse arcabouço que a gente chama dentro desse dessa linha de políticas econômicas neoliberais de desmonte do Estado brasileiro. Então, a PEC ela vem com esse, com esse mesmo posicionamento que a gente já está vendo desde o golpe da, contra a presidenta Dilma. Logo em seguida, eles apresentaram várias, várias políticas né, é, aí de cunho econômico, mas eu vou destacar algumas que a gente nunca pode deixar de falar, que foi a emenda constitucional 95, que limita os gastos com políticas importantes, como educação e saúde, né? que a, a, a chamada te, o chamado teto dos gastos, limitou, retirou investimento em políticas importantes para a população trabalhadora, que é educação e saúde. Depois veio a reforma trabalhista, na época ainda do, do Michel Temer, né? e, e com toda aquela promessa dizendo que seria importante ter a reforma trabalhista porque é, haveria uma necessidade de aumentar o, o emprego a reforma é trabalhista ela foi aprovada ela está sendo implementada e até agora o que a gente tem visto é desemprego mais de 40 milhões de pessoas aí desempregadas que 15% da população sem emprego enfim isso só tem se agravado cada vez mais e na semana passada a gente teve aí a aprovação de uma mp a mp 1045, né, que vem nesse sentido, né, de agravar ainda mais a reforma trabalhista, porque ela, ela, nessa condição, ela retira direitos básicos, né, do trabalhador, como direito ao 13º, direito ao, às férias remuneradas, direito ao vínculo, direito ao FGTS, é, e principalmente para quem está ali apostando no seu primeiro emprego, né? que é os jovens, entre jovens trabalhadores de 19 a 29 anos, é, que ficarão aí fora alijados de, desses direitos, né? que a CLT garantia até então. E aí a gente, já no governo Bolsonaro, a gente viu aí o que foi a aprovação da reforma da Previdência, que nós denunciamos, que isso iria agravar e muito a condição do povo brasileiro a reforma da previdência que atacou eu gosto eu eu prefiro muitas vezes apontar o quanto ele ataca as mulheres né o que foi a reforma da previdência aumentou a idade das mulheres em se aposentar o tempo de serviço para ela poder ter direito e reduziu o, o benefício enfim então é, a PEC 32 ela vem nesse sentido ela vem é, com esse posicionamento né, é, aí, nesse sentido de, de retirar os, os direitos, de retirar conquistas históricas dos trabalhadores, essa proteção ao, ao trabalho, e nessa linha de privatizar né, o Estado brasileiro, desmontar o Estado brasileiro, aplicar aqui a política do Estado mínimo, né, de retirar direitos, é, enfim, e, e, e ela, ela traz esse projeto de emenda... Ela traz aí, ela, ela, ela é tão agressiva que ela traz uma, uma relação de alteração de 27 trechos constitucionais, né? E ela adiciona, ela modifica, né? É, altera 27 trechos e ela adiciona mais 87 novos artigos na Constituição Federal, que é dita como Constituição Federal Cidadã. A gente tem que lembrar também que antes né, da Constituição Federal de 88, nós tínhamos aqui o que a gente chama de a farra né, dos cargos políticos, a farra do apadrinhamento né, político. É, servidor público, ele, ele, ele, ele galgava um cargo, ele conseguia um cargo porque ele era amigo né, de um político que, que, que o indicava, né? E aí veio a Constituição Federal de 88 que estabelece ali, que rompe com isso, né? Ela estabelece a obrigatoriedade do concurso público, principalmente para as atividades fins, né? Educação, saúde, aquelas atividades que atende diretamente o público, né? Os cidadãos, né? A população, principalmente nisso, ela, ela, ela é muito é, certeira nisso, a necessidade, a obrigatoriedade, de ter o concurso público, mas a PEC 32, ela vem ela rompe com isso, né? Ela traz de volta essa possibilidade, ou seja, rompe com a lógica do concurso público e aí coloca aí essa possibilidade novamente dos cargos políticos. E, e nesse contexto todo, a gente vê que o governo Bolsonaro, né? Então, a gente vê muitas pessoas falando assim, a PEC 32, a PEC 32, a PEC 32 ela, ela é um projeto do executivo do governo bolsonaro e o governo ele vem numa linha é, de, de dialogar com a população e ele apresenta aí os seus mitos né que são as suas que são falácias que aí ele ele começa a dialogar com o povo é, com, com com mentiras para tentar garantir aí a, a aprovação né o acolhimento social diante de uma de um projeto tão nefasto como esse, o primeiro ele é uma é um elemento que ele coloca para desmobilizar diretamente os servidores públicos. O primeiro ponto que ele, que eles colocam é que essa peg não vai atingir os servidores atuais. Então, né? A gente está no, no na eu costumo dizer na égide liberal que as pessoas pensam muito no né, no seu umbigo e fala assim, bom. Então só vai atingir os, os servidores futuros, então eu vou ficar sossegada, eu já tenho meu cargo mesmo, né? Aí vem aquela, aquela frase assim: ele que lute, né? Ele que lute porque eu já tenho meu cargo, eu já lutei. Só que não, né? Só que não. Ela não, não atinge só os futuros, ela atinge os atuais. Primeiro, que a PEC ela abre possibilidades de nomeações, tanto no, no departamento ou em comissões, de servidores que são fora daquele local ali. Eu vou dar um exemplo, é, lidando com o servidor público de Campinas, né? por exemplo, só pode ser presidente do Instituto de Previdência nosso, só pode ser servidor público de carreira, porque o, o, o presidente, em tese, né, ele tem que ser aquele cara que vai resguardar o nosso Instituto de Previdência, o Camprev, vai resguardar os recursos que estão ali, que são os recursos garantidores da nossa aposentadoria. Então, tem que ser um cara que, que faz parte desse processo, tem que ser um cara que tem um vínculo ali, né, que tem uma relação direta com essa necessidade de proteção, até porque a lei do Camprev foi criada no nosso governo, né? Ou seja, tinha todo esse espírito mais social de garantia dos direitos. Então, só pode ser presidente do CAMPREV hoje quem é servidor público. Com a PEC, ela tira isso. Ou seja, o presidente do CAMPREV pode ser alguém indicado por algum vereador da base, por exemplo. Que não tem relação nenhuma com a gente. É um comissionado. É um cara que está ali para atender outros interesses. Né? Então, assim, deixa de ser o servidor de carreira. Um outro, um, um outro exemplo que vai atingir a gente, a PEC ela abre outras possibilidades de contratação fora, né, assim, assim, ela retira a, a, a questão do concurso público, da estabilidade, e se você não for concursado, né, estável, se você não for servidor público né, é, dentro ali do, da, da legislação garantidora, da estabilidade desse servidor público, você não contribui para o nosso Instituto de Previdência. O, o seu recolhimento da sua aposentadoria é enviado para o regime geral de previdência, para o INSS. Você não vai contribuir com o CAMPREV. E quem financia o nosso Instituto de Previdência é o um servidor público estável, estatutário, concursado, é esse cara. Se esse cara não estiver vinculado a esse regime jurídico, nós vamos ter um desfinanciamento do nosso Instituto de Previdência. Então, isso vai nos atingir muito fortemente. Né? Bom, entre, entre outro traz também é, outros elementos. Eu vou, eu vou passar para o um segundo ponto, né, para o um segundo mito, né, que o que o governo Bolsonaro, Guedes aí, utiliza para poder é, ter o, o acolhimento social que servidor público não presta, que serviço público né, não presta. Enfim, ele fa eles falam que a estabilidade é um privilégio. Então, é, eles falam que nem trabalhador hoje tem estabilidade porque servidor público vai ter. Só que o servidor público ele tem que ter essa garantia constitucional. Porque é somente com a estabilidade que o servidor público poderá ter condições, autonomia, segurança de cumprir a lei independente de quem seja o governo, independente de quem seja o seu chefe. Veja, a gente, a gente é, presenciou há um tempo atrás aí, aquele servidor do, do INPE, né? do Instituto Nacional de Pesquisas, que apontou a má gestão do governo Bolsonaro com relação à política ambiental. Aquele servidor só pôde fazer a denúncia porque ele é servidor público e tem estabilidade de emprego. Outro exemplo bem recente foi a denúncia aí da compra de vacinas a troca de um dólar. Aquele servidor público só teve condição de denunciar porque ele tem estabilidade. Porque se ele não tem estabilidade ele não tem condição nenhuma de agir, né, de atuar garantindo ali a sua função sem ser perseguido. Então, a estabilidade ela, ela, ela é algo é, necessário, ela, ela, ela é importante para a execução dos serviços públicos. O serviço público, né, a administração pública, ela tem alguns princípios, que são princípios constitucionais, inclusive, que a estabilidade é é ela que que garante inclusive o princípio da impessoalidade eu tenho eu sou obrigado enquanto servidor público a atender todo mundo de forma igual dentro né dos direitos constitucionais garantidos eu não posso fazer diferença e a estabilidade é é que me, é que me protege né então é, a, nós só nossa vamos ter autonomia segurança contra as perseguições se a gente tiver estabilidade, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro atendendo aos interesses da gestão de plantão. Então, a gente sempre costuma falar né, no serviço público, né, Adriano? É, os governos passam, mas os servidores ficam. Por quê? Porque é nós que estamos ali há anos ali com a estabilidade, executando o nosso trabalho, enfim, e garantindo é, essa, essa autonomia, essa segurança, e isso só pode, só, só é fruto, né? só pode ser executado dessa forma, com essa impessoalidade, com essa segurança pelo servidor público, se ele, se ele tiver estabilidade. E aí, o que, que a PEC fala? Quebra né, o sistema aí de estabilidade e aí torna tudo cargo político. Então, imagina uma creche, eu lá, eu sou, né, como, como você disse, uma liderança sindical, que faço greve. Que, né, que faz toda a discussão no local de trabalho. Cara, se a gente não tem estabilidade, a gente não, não tem condição nenhuma né, de, de poder provocar o gestor, né, de questionar a má gestão, de, de denunciar quando os governos estão aí a, né, é, aplicando as, as suas maldades, enfim. Então, a questão da estabilidade é um direito democrático ao servidor público para que ele possa cumprir de fato a sua função sem ter que ficar prestando aí né, aos interesses, sem ter que ficar servindo aos interesses do prefeito de plantão, do governador de plantão, do presidente de plantão ou do gestor, do chefe do departamento de plantão. Né? Então, se quebra isso, se tira isso, você ataca a espinha dorsal né, do, do serviço público. Um terceiro ponto que eu gostaria de de destacar é que quando eles dizem né que é, o, o prefeito o gestor né o, o próprio é, governador presidente precisa ter mais autonomia né porque a máquina pública ela ela, ela ela ela não dá tantos poderes assim ao, ao, ao prefeito mas a pec ela fala o seguinte ela ela traz que por um mero decreto porque o decreto ele só pode, ele é um instrumento jurídico que só quem pode edi, emitir editar um decreto é ou o prefeito ou o governador ou o presidente o chefe do executivo é só ele que pode por mero decreto eles podem aí com uma canetada como a gente fala eles vão eles vão poder extinguir órgãos departamentos né enfim então eles eles vão poder extinguir ministérios eles vão poder extinguir órgãos, departamentos. Se um dia o governo, como aconteceu, como o Dória tentou fazer aqui no estado de São Paulo, imagina se o Dória tivesse o poder, a caneta, de ter extinguido. Hoje, para um governador poder acabar com um órgão, com um departamento, ele é obrigado a passar pelo parlamento, né? Se ele, ele, ele apresenta um projeto lá, que ele queira acabar né, com o Butantan, com o órgão, sei lá, ele é obrigado a enviar isso. Mas e aí se o, se o Dora tivesse conseguido acabar né, com o Butantan? O Bolsonaro, se ele... Se ele, ele é, o governo Bolsonaro mesmo, os ataques, por exemplo, que o IBGE sofreu dentro do governo Bolsonaro, com toda essa política de, de desfinanciamento, falta de orçamento para... O, para o IBGE, que é o nosso Instituto né, de, de Estatística, se ele acordar e falar assim, eu não quero saber de estatística, porque eu não quero não quero que, se, que seja apontado nada de ruim no meu governo, inclusive, eu vou numa canetada, eu fecho o IBGE, eu fecho o Butantan, o Butantan que foi um, um instituto extremamente importante aí nessa pandemia para poder né, fazer as pesquisas e garantir a vacina o mais rápido possível. Olha só né, o, o, o poder que essa PEC dá para para o gestor público, ou seja, ela, ela, ela desossa o Estado brasileiro, né? O, o quarto mito que eu gostaria de destacar, que são vários, eu, vou, eu só vou destacar cinco, mas são outros. tem vários outros. O quarto que eu gostaria de, de destacar aqui é que a PEC, dizendo que a PEC ela vai aperfeiçoar os serviços públicos. Eu gosto de dar, de, de usar como exemplo para esse ponto. É, agora, né, na, na minha gestão enquanto vereadora eu, A gente tem um conselho político né, E no conselho político a gente tem um grupo Que discute a pauta dos animais O direito dos animais E aí, é, esse conselho político, esse grupo, esse GT né, é, Me demandou que eu tinha aqui, nas zoonoses Discutir lá, né, junto à coordenação ali né, Do departamento de proteção aos animais Que eu tinha que discutir as políticas, né, sobre esse segmento aqui no município. E aí eu fui, cheguei lá, fui bem recebida, né, assim, super bem recebida. Tinha o, o diretor lá do, do departamento que não era cargo de carreira, era um cargo comissionado, tinha um outro diretor, o coordenador diretor, eu confundo essas nomenclaturas, e tinha o diretor lá que era cargo de carreira, nos atendeu, assim, os dois foram muito bacanas, nos atenderam muito bem. Mas, Adriano, o único que sabia de todo o histórico da secretaria, sabia de todos os procedimentos, do que deu certo, do que não deu certo, quando que implementou, quando que surgiu o tudo, todos os dados, o cara era o único que era servidor público. O, o cara lá, que tava lá, que foi super bacana, né o comissionado lá, me recebeu muito bem, não é... <risos> Eu não precisou nem abrir a boca, porque o, o que era o servidor público sabia de todos os processos, de todos os procedimentos. Então, quer dizer, uma política pública, ela, ela para ser para ela poder ter, inclusive, sucesso, né? ser efetiva para a população, precisa ter quem, de fato, discute o tema, quem está ali há muito tempo acompanhando esse tema. É a mesma coisa que eu chegar na Secretaria de Cultura lá e falar, ó oh, Adriano, né? não, é, não é assim, é assado. Você vai falar, não, né? eu, eu, você tem experiência nisso, você tem um histórico de acompanhar isso há muitos anos. Você sabe o que funciona, o que não funciona. Nós estamos tratando de vida, nós estamos tratando dos da população, serviços públicos. A gente não pode falar, é, achar que a cada troca de prefeito você vai trocar os trabalhadores da forma como a PEC está aí gestionando. Isso é um absurdo, né? Você perde todo o acúmulo, o debate, tudo que se acumulou de pesquisa, de conhecimento. Você, você perde tudo com isso. Isso, isso assim, não, não, não faz sentido, né? Isso. Depois, é fala sobre que a PEC vai resolver a crise fiscal. Essa é, a, é o pior dos mitos, né? Que a crise vai resolver a crise fiscal. Primeiro que é o seguinte, que para resolver a crise fiscal no país, a gente tem que fazer, eu, eu entendo que a gente tem que fazer a principal das, das reformas, inclusive que nós não fizemos no nosso governo, que é a reforma tributária, né? Se a gente simplificar aí minimamente todo o sistema tributário brasileiro, a gente já iria ter um bom, um bom acréscimo aí no PIB, a gente já iria aí avançar bastante em alguns processos e procedimentos aí tributários. Segundo, que o Brasil, ele tem uma opção de taxar demais o consumo, né? O Bras, o, nós brasileiros... Aquele que compra arroz, feijão para comer, que compra comida, ele é taxado. Né? A, a, a taxa tributária em cima de quem compra comida é muito alta. Então, é, vários países é, taxam lucros e dividendos. O Brasil não taxa lucros e dividendos. Né? Só o Brasil e a Estônia que não taxa lucros e dividendos. Começa por aí. O Brasil só cobra 8% de imposto sobre a herança. Enquanto que a França cobra 60%. A Alemanha e o Japão, eles cobram 50%, né? Desses impostos. O carro popular, qualquer qualquer brasileiro que compra um carro popular, ele tem que pagar IPVA do carro popular. Agora, o cara que tem a lancha, o iate, o helicóptero, né? o jatinho, eles não pagam. sabe assim, É um absurdo o que acontece. Então, é uma falácia dizer que a PEC vai resolver a situação fiscal do país. A gente tem que fazer aqui no Brasil né, um sistema, um, uma reforma tributária progressiva, uma reforma tributária séria. Né? A gente tem que parar parar de ter, de ter medo de avançar nessa pauta, né? E aí, com isso, a gente vai olhando todas as outras, os outros mitos, todas as outras falácias, justamente para poder justificar um projeto nefasto como esse. Primeiro dizer que tem muito servidor público no Brasil, o que é mentira. Se a gente for levar em consideração os países principalmente nos países desenvolvidos aí da Europa, o Brasil tem me, menos da metade desses países, né, de servidores públicos. Segundo, essa PEC, ela vai atingir os servidores públicos de forma diferente, eu, isso eu concordo, a gente tem aí sim, né, um setor do, de alto escalão de serviços públicos, que não, que, que não vão sentir quase nada, né, os efeitos dessa PEC. Agora, 57% dos servidores públicos vão, vão sentir. E por que, que é esse número? Porque são exatamente aqueles que estão nos municípios, são exatamente aqueles que atendem educação e saúde, são exatamente aqueles, monitor de creche, professor, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, são esses que vão sofrer todos os efeitos nefastos dessa PEC. E dizer que tem muito muito servidor público no Brasil, é a mesma coisa de dizer que tem muito auxiliar de enfermagem, muito, muito policial, e a gente sabe que não é verdade isso. Né? Então, é, fica aí também esse nosso registro. E aí, é, nisso a gente tem que pautar o quê? Que a gente tem que parar de glorificar o que é privado, né? porque vem nessa linha. Quando esse governo, esse governo Bolsonaro, ele é ele é expert, né? ele é craque, vamos dizer assim, ele é mestre né? em é, pautar o assédio, a gente, chama, a gente usa um termo jurídico né? dentro dos serviços públicos, que é, que é um assédio institucional governamental, mas é a mesma coisa que assédio moral, ele assedia o servidor público, né? então são frases como, servidor público é parasita, do Guedes, que ele ia colocar uma granada no bolso, né, do servidor, que servidor público é vagabundo, mas por quê? O que está por trás disso? O que está por trás disso é uma agenda, é uma pauta de desmontar o Estado brasileiro, né? de entregar tudo, de, de privatizar o Estado brasileiro, de... de entregar tudo para o setor privado, então ficar pautando a todo momento que o serviço público é ruim, é péssimo, não peça justamente para ampliar esse sentimento dentro da população. Então ele demonizam o que é público, né, e glorifica o que o que é privado. E o que está por trás disso é isso é a, é a dilapidação do Estado brasileiro, né, e essa pé que vem aí no sentido de destruir mesmo a espinha dorsal de tudo que a gente conquistou dentro do debate do que foi a Constituição Federal Cidadã, e olha né, que a gente tem vários, várias críticas a essa Constituição Federal, e hoje a gente está tendo que vir aqui né, e fazer a defesa dela, porque fazer a defesa dela, é, né, pautando aí esse movimento nosso de resistência, é, é o que tem de, de mais progressista, né, de mais avançado, contra essa, essa política econômica né, de desmonte do governo Bolsonaro. Então, é, para concluir, vou deixar aí as, as, as outras questões né, que a gente pode debater aí nas, nos comentários, nas intervenções, é dizer que é, amanhã, dia 18, as centrais sindicais, as confederações, confetãs, CNTE, enfim, sindicatos de luta, CUT e... e e, e outras entidades aí do movimento sindical, do movimento social, movimento popular, nós estamos chamando para a mobilização contra a PEC 32, contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro. E mais uma vez a gente fala que a gente nem poderia chamar de reforma, né? Porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em algo para melhorar. E essa PEC, esse projeto de emenda constitucional, vem nesse sentido de desmontar o Estado brasileiro. Né, de aplicar uma política de Estado mínimo, de atacar a população brasileira, atacar os trabalhadores, aqueles e aquelas que mais precisam. Lembrando que nos serviços públicos, principalmente nos municípios, os salários né, não são altos, são baixos salários, e, e ali nós temos monitor de creche, a gente tem ali um contingente de muitas mulheres, mães solos, mulheres negras como eu, né? Estamos ali como, como, como monitoras, como professoras, auxiliar de, de enfermagem, técnica de enfermagem, enfim. Né? É, então, ele é um projeto que vem mais uma vez atacar o povo brasileiro, mais uma vez desmontar o Estado brasileiro. E a gente tem que ter muita unidade, muito ânimo para poder ocupar as ruas amanhã, denunciar né? com. TRAPEC 32 e continuar a nossa batalha, a nossa organização pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão, Fora seu governo e suas políticas. Muito bom, é isso aí. A gente perde os trabalhadores de serviço público, que perde direitos, e mais perto da sociedade como um todo, né? A se ligar para isso, porque imagino um momento como esse, em que todo mundo está percebendo a importância do SUS, por exemplo, para enfrentar essa pandemia que estamos enfrentando nesse momento, a crise sanitária que o país já viveu, e na contramão daquilo que a gente está observando, que a importância do SUS para cuidar das da nossas vidas, né? você vê o governo tramando, é, contra o serviço público, é assustador, né? Um momento bastante difícil, mas a gente tem que enfrentar nas ruas, não tem outra solução, não adianta ficar esperando até o, o ano que vem, primeiro que o ano que vem ainda está na disputa, né? Em segundo que é, a gente precisa lutar para é, reduzir aí os danos do governo atual do Bolsonaro até chegar no processo eleitoral do ano que vem, para a gente chegar lá com força, inclusive, né? Então é isso. Para quem está chegando agora na transmissão, o um debate é sobre os atos que vão acontecer amanhã no Brasil todo, com ideia de trabalhadores de serviço público, a Guida falou bem sobre isso, a convidada de hoje é a Guida Cali, vereadora do PT, na cidade de Campinas, e, mas é um tema nacional, se você está acompanhando aí de qualquer outro lugar do Brasil, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e, e é isso. É, fique à vontade para comentar, a gente vai alguns comentários, o pessoal que está chegando na live Foi aumentando a audiência Bem devagarinho como isso Foi meio assustado, mas tem um, um pessoal legal Agora acompanhando tá? é... Enfim bom. Nós estamos aqui com O Silvio Spirella que Escreveu aí, a Chapa 2 A gente falou da Chapa 2, que é a chapa que unificou As oposições à atual direção do sindicato Vou fazer uma pergunta provocadora Para a um pouquinho sobre isso Mas calma lá é, a Badeiro Rosário, que também deu boa noite, obrigado pela audiência, seja bem-vinda. Tá? É, a Badeiro Rosário, que também é sempre nos acompanha, agradeço pelo trabalho de Cariço. Valeu, Rosário, a gente te agradece pela sua presença aqui com a gente, a Pouca também dando do Boa Noite, o que está sempre passando por aqui. Adriana Neves escreveu que essa imagem estava é, acabada e eu acho um problema de oscilação de internet, viu, Adriana? Tanto a internet da guia quanto a minha internet estão tá oscilando bastante e a gente não consegue resolver isso porque é um problema que escapa à nossa vontade, porque é da internet mesmo, né? Então, acho que esse horário também é um horário bastante difícil. E, mas nós estamos tentando tocar aqui, vamos ver se a gente consegue seguir em frente com essa live, tá? Mas estamos atentos a isso. É, a Adriana colocou aqui o seguinte, geralmente as pessoas que possuem a não na mão, o poder, elas não possuem a realidade da situação e isso é lamentável, comentário da Adriana Neves. A Alguia vai dizer aqui o seguinte, a PEC vai resolver a questão fiscal, Assim como a reforma trabalhista que ia gerar um milhão de empregos. E assim como a reforma da Previdência que ia salvar o Brasil. Essa PEC precisa ser combatida. Não pode passar como as outras reformas. Muito bem, ok? Aqui também com a gente Dando uma boa noite aqui. A Banda Conte, obrigado, banda, pela audiência, mais uma vez. Eu conversei com a Banda hoje durante o dia, ela falou que não tinha certeza se conseguia participar, porque tinha compromissos, mas que ia tentar entrar. E conseguiu, mais uma vez, a Banda está sempre por aqui, assistindo, só que agora consegui. Abraço socialistas e muito esperança vermelha, Guida e Carlinhos. muito obrigado. Pela sua audiência. Quando você não aparece aqui na nossa transmissão, a gente fica é, triste, né? Porque não é, a transmissão não é a mesma, sem é a sua participação. É tá bom? A Kira também está dizendo que é, precisamos levar esse debate com a sociedade. Muitas pessoas pensam sobre, é, sobre os servidores públicos, o que o governo pega o tempo todo. É, questão importante aí que a Valquíria corta. O Silvio Spinella também escreveu aqui: quem dessa a pudesse ouvir falas tão esclarecedoras como essa da vida. Parabéns, um grande 18 de agosto é, contra a 22 de deforma administrativa. Muito bom, Silvio Spinella, valeu. É, a Wanda está dizendo que a fala e aqui a imagem estão ficando, é isso mesmo. Infelizmente, nós não conseguimos resolver porque eu tento falar um pouco mais devagar, para ver se fique mais fácil para me compreenderem. Mas é um problema difícil da, da, da internet que a gente não, não conseguiu lidar. Tentamos resolver e não conseguimos aqui. Tá? A Brina Leves também está dizendo que o áudio não, não está legal. É, Só queria dizer aqui que o som está horrível. Eu testei tudo, porque tirei fone, pus fone, microfone, não teve jeito. E, enfim, mas vou devolver a palavra já já para a Guilherme, gente já resolve isso. É, enfim, a Bruna Lopes, que também está aqui. Obrigado, Bruna, acompanhado também, sempre passando por as nossas transições. Fico me perguntando como aproximar positivamente a população às questões de defesa do funcionalismo público, porque o senso comum é o mesmo do moço, de vagabundos, liberdade verdade e etc., importante da Bruna Lopes também. Obrigado, Bruna, pela sua audiência. Para é, analisar, eu queria te com uma pergunta bem provocadora. É, eu sou trabalhador do serviço público municipal aqui na cidade de Campinas e eu não fui convocado para greve pelo meu sindicato aqui na, na cidade. Né? Então, a minha questão que eu faço para você e que tem a ver com a disputa eleitoral sindical que vai acontecer agora, daqui a algum tempo, aqui na cidade de Campinas, nós é, que colocamos e apoiamos a chapa 2 da oposição sindical né que reuniu todas as oposições à atual, atual gestão. E aí eu não estou falando do sindicato, que é um instrumento de luta dos separadores, mas eu estou falando da gestão atual, que nós sabemos apoiou o prefeito e atualmente vinculada ao né, E não faz os enfrentamentos que tem que fazer. É, eu não fico convocado para greve de amanhã, e, e, então queria, essa é a questão para você lida: se a atual direção do sindicato convocou para greve, se vai participar, se você tem alguma informação a esse respeito e o que você acha dessa situação, porque é a primeira vez que isso acontece né, mobilizado importante envolvendo trabalhadores do serviço público no país todo mas a gente consegue é, ser convidado a participar para aqueles que deveriam estar usando a estrutura sindical né, para isso, para convocar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos é... aqui a Adriana né, está dizendo que o legendado ajuda bastante, que ela consegue entender o que eu falo mas é isso, nas próximas horas eu vou estar atento a essa questão, talvez arrumar o um microfone, eu vou prestar mais atenção a isso, tá bom? prometo para vocês, mas hoje a gente não conseguiu resolver. De qualquer forma, é isso. Já vi tudo que tinha aqui, já aproveitei para me uma pergunta provocadora, vou devolver a bola aqui, eu vi que a gente tem um compromisso agora na sequência, então fique à vontade para comentar e fazer suas considerações para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, que já foi com certeza é, muito útil para que a gente se apoie dessa discussão fazer ela no né, dia de amanhã e nos próximos dias porque é uma coisa que está faltada no Congresso. Guia, tá com você a bola. Bom, Adriano, é, vou começar aí, tentar dialogar um pouco pelo que a Valkyria falou e a Bruna falou, né? A Valkyria falou que a gente precisa ampliar esse debate, com certeza, a gente precisa ampliar esse debate. E aí a gente tem que fazer bastante autocrítica, né, Valkyria? Né? Nós, assim, enquanto movimento os sindicatos, as centrais sindicais, os trabalhadores, os, os servidores, né? Primeiro, entender que a população não é nossa inimiga, né? É entender que a população, ela tem sofrido tanto quanto a gente. É óbvio, e, e, e muitas vezes sofrido muito mais, né? Porque querendo ou não, a gente tá lá no emprego, eu tenho, eu tenho recebido bastante, olha só a situação, Adriano, de de contradição e agravamento que a gente vive. É, o, o prefeito vai enviou um projeto de lei para a câmara municipal que amplia a margem do empréstimo consignado, né? E nós que somos do movimento sindical de esquerda, a gente sempre criticou esse tipo de política, porque esse tipo de política não resolve a nossa situação, né? Enquanto trabalhadores, pelo contrário, coloca o trabalhador em mais endividamento, né? E, e tem servidores públicos, assim, desesperados. Por quê? Porque nesse período da pandemia, o marido perdeu o emprego, né? o, a, o irmão perdeu o emprego, e muitas vezes quem está ali com, segurando o pai, perdeu o emprego. quem está segurando a onda da família inteira é o servidor público, porque ele teve estabilidade. Teve muitos ali que, atendem, que, que estão na área de saúde educação, mesmo o servidor público municipal de Campinas, que teve redução salarial, que a gente não pode esquecer de falar isso, nós aqui em Campinas tivemos redução salarial, porque a gente não, não, não tivemos direito de, de fazer uma, uma, uma pífia campanha salarial, que é o histórico aí dessa direção, né? que são anos e anos né, de, uma, de uma campanha salarial pífia, nós não tivemos em, nem em 2020, nem em 2021, tirou todos os outros direitos resguardados aí, em lei federal, que são as bonificações, nada, nada, nada, congelou tudo, né, e ainda tivemos aí o aumento da nossa cota previdenciária, de 11% para 14%, né, dentro do salário bruto do servidor. Então, é, o servidor público municipal teve, teve redução salarial, mas mesmo assim, é ele que, na ampla maioria... As mulheres que estão ali em postos, né, na, na educação infantil, na educação, são elas que estão segurando a onda para não ter fome dentro de casa. É esse trabalho, é essa, né, é essa luta pela sobrevivência ali, é o cargo delas que estão garantindo aí que não amplie a fome nessa situação pandêmica. E aí elas estão desesperadas, porque estão endividadas. E aí estão aí né, esperando... Me ligam falam, Lida, quando é que vai ser aprovado esse projeto? Olha só a, a, a condição que está. Mas mesmo assim, muitas ainda falam, Olha, eu ainda estou melhor que minha irmã, que o marido perdeu o emprego, que ela perdeu o emprego, que, tá, que passou aí uma situação muito agravada né, de segurança alimentar. Enfim, então a gente tem que entender que a população não, nós não somos inimigos. Agora, esse debate tem que ser franco. Existem distorções? Existe. Não é possível a gente ter aí setores do serviço público ganhando 40 mil, né? Não é possível. A gente tem que a gente tem que resolver isso. Mas essa PEC não resolve esse problema. Pelo contrário, essa PEC vai acabar com a, a proteção aí de 57% de servidores que estão ali nos cargos que a população mais precisa, que educação, saúde, né? Assistência são políticas públicas assim necessárias, importantes para o povo brasileiro, para a população, né, que está nessa situação de vulnerabilidade. Então essa PEC ela não resolve os problemas das ditas distorções. Pelo contrário, ela não vai atingir determinadas categorias dos, dos serviços públicos. E aí como a gente como que a gente consegue ampliar esse esse debate é tentando romper né com isso eu sempre tinha uma frase que eu falava assim olha se, se você trabalha no serviço público mas não é médico e professor você é vagabundo porque eles ainda tem um pouco ainda né de de de proteção a eles acolhe um pouco aí ainda os, os professores os médicos o resto né é servidor público é vagabundo isso que a Bruna falou então a gente precisa é ampliar esse debate então, fazendo rodas de conversa como essa, dialogando com o povo, compartilhando, debatendo, a gente precisa é, colocar para a população brasileira que o interesse do governo Bolsonaro não é resolver a situação do serviço público, é pelo contrário, é ampliar, é avançar numa política de acolher aos interesses do capital, né, dos empresários, do setor aí financeiro, ele não, não vem nessa linha de tentar é, se, se ele viesse, ele iria investir mais em educação, investir mais em saúde, fortalecer mais o SUS, e pelo contrário, o que ele tem feito é esvaziar essas políticas importantes para o povo brasileiro. Então, isso a gente precisa... É, não, não é que meramente ele está com a caneta, ele está fora da realidade, não é isso, ele faz isso deliberado, né? não é, é, é algo pensado mesmo, o projeto dele é esse projeto, de, de, de, de desmontar o Estado brasileiro. Todas as conquistas que nós tivemos ali na Constituição Federal é desmontar. E aí ele vem falando a todo momento que o, que o orçamento não cabe dentro da Constituição. É óbvio, né? Porque não atacam onde tem que atacar. Eles, eles vão atacar quem? Vão atacar né, os trabalhadores e, ali, e, sobretudo, aqueles que estão em cargos né, é, menores, com baixos salários. Então, isso a gente precisa é, conseguir... Demarcar bem com a população e dizer para a população isso, se cada vez que o serviço público for atacado, é ela que vai ter o seu direito atacado também. Então hoje a gente enfrenta aí falta de médicos, a gente enfrenta a falta é, de, de medicação no centro de saúde. É tudo vem nesse clássico movimento, né? no movimento de precarizar, de, de desmontar o serviço público para depois justificar a terceirização, a privatização. Então, eles desmontam primeiro, sucateiam primeiro, e aí depois falam assim, ó, não funciona, a gente precisa privatizar. É isso, é esse movimento que eles fazem, né? Então, a gente precisa dialogar com o povo, precisa, precisamos dialogar com as pessoas, que esse é um movimento para atacar os mais pobres, para atacar a população pobre, a população trabalhadora, né? Então, é, eu acho que é bastante pertinente o que a Valkyria nos traz, é bastante pertinente o que a Bruna... Aí, apresenta. E aí, a chamada da greve, né, Adriano? Olha, não é a primeira vez que isso acontece. Né? Se a gente for lembrar aí as greves, aquela greve geral que nós fizemos é, para derrubar a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, inclusive, nosso sindicato não chamou. Né? Quem chamou foi a oposição. E a categoria saiu. É, só na educação, a gente teve em torno ali de mais de 700 profissionais da educação que fizeram greve sem o sindicato chamar. Teve que assumir a, a tal da falta injustificada. É isso, a gente sabe que é muito difícil, as pessoas têm medo, as pessoas né, já estão numa condição difícil, é sozinha que está mantendo a sua casa. Se tiver uma falta, né, vai prejudicar bastante, né? mas é, as pessoas têm que... Eu, eu, eu entendo dessa forma, a gente precisa entender que esse é um chamado das centrais sindicais do país. Inclusive a própria central sindical A qual o nosso sindicato é vinculado Que é a CTB, que não é a minha central A central sindical que eu defendo É a CUT Mas a CTB também está chamando Esse ato nacional aí Contra a reforma administrativa Se essa PEC passar Gente é, Inclusive os sindicatos vão sofrer muito né? Vão sofrer demais aí Com todo esse movimento De, de desmonte então, é, fica aí o chamado às pessoas. Infelizmente, o nosso sindicato, a, a direção do nosso sindicato, né, é, tem esse, esse, esse perfil né, de não convocar, de não se inserir nas lutas, principalmente nas lutas gerais, nas lutas da cidade, nos vários fóruns aí, nos comitês de organização nosso pelo Fora Bolsonaro. Fora, fora o bolsonarismo, fora essa política econômica que está acabando com o povo, com o povo brasileiro, está colocando o povo brasileiro na linha da miséria, na linha da fome, é, vários sindicatos participam, o nosso sindicato, que era o, que era o primeiro a participar, né? porque foi um dos que mais foram atingidos, servidor público, o, o servidor da saúde, perdeu a vida nessa pandemia, né? perdeu a vida nessa pandemia, na linha de frente dessa pandemia, ele era o primeiro para estar ali, né, ali defendendo os nossos direitos, gritando em alto bom som pelo Fábio Bolsonaro, e ele se mantém de forma muito, muito recuada, e agora vem, vem essa PEC, né, essa PEC que atinge assim, de, de forma muito, muito agravada, né, a situação do trabalhador e do serviço público, então, é lamentável isso tudo, mas eu entendo que a gente, enfim, quem tiver condição, eu acho que a gente tem que parar, né, tem que fazer a greve, tem que aderir à greve aí é, de, a, de amanhã. Então, fica, é, esse, fica esse chamado, fica essa, essa convocação aí de luta para, para os servidores públicos municipais. Se essa PEC passar, o retrocesso vai ser gigantesco, né? A gente vai retroceder aí a, a, a tempos aí de, de 1920, aí, enfim, vai, vai trazer... A, uma insegurança jurídica para o Estado brasileiro enorme, né? Então, a gente. Eu, eu entendo que a gente é, não pode recuar da luta, né? como a própria Valkyria colocou aí, a gente tem que ir para a luta, tem que disputar essa sociedade, tem que dialogar com todo mundo e, enfim, né? fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, ocupar as ruas, dialogar e, e fazer luta, né? Que é isso que resta a, a, a classe. Trabalhadora brasileira. É isso aí, muito bom, é, perfeito. Esse vídeo fica disponível depois, então a gente avisa todo mundo, né? É, a partir daqui a pouco, mais tarde, a Paulinha vai colocá-lo no YouTube, fica disponível no YouTube, fica na fanpage do CCT, então vocês podem acompanhar uh, essa discussão, quem perdeu uma parte do governo quem, quem quiser compartilhar com mais pessoas, faça isso, porque ajuda a convocar as mobilizações de amanhã. É... A Bruna perguntou aqui sobre quem não é funcionário público. né Eu Acredito que as mobilizações de amanhã elas terão programação para além da TV, é, né, Guia? E a gente vai postar depois aqui no perfil do mais informações sobre o ato de Então vocês continuem curtir a nossa page de... continuem acompanhando, porque não vai ter história de iniciativas para quem é, é do do serviço é público, não. Tem esse foco, obviamente, mas é, as mobilizações são para todos nós, né? Inclusive as mobilizações é, fazem parte das iniciativas do Fora Bolsonaro, vacina no braço, vacina no braço, está dentro desse contexto. Né? A próxima mobilização de massa nas ruas contra o, o governo, é, por vacina, por auxílio emergencial e pela pauta toda que a gente sente, é o 7 de setembro, que a gente vai convocar aqui nos próximos mares, mas antes, a essa etapa de amanhã, que é um dia específico de debate sobre a reforma administrativa. E o que é legal dizer, tanto para todos, Bruna todo mundo que está é, acompanhando, é né, que todos nós, todos os trabalhadores de uma geral, não só para o serviço público, nós somos importantes porque a gente tem que fazer um debate com a população, né, aproveitar esse marco amanhã para vamos chamar a atenção, né, então, quem não puder sair de casa, faça nas redes sociais, faça com conversa com o vizinho, na padaria, é, enfim, é, eu acho que aqui o gosto, com os familiares, no grupo de zap, é, convencer e explicar para as pessoas que a reforma administrativa, como não pode ser danosa para o serviço público, no modo geral, como afetar nossos direitos, né, e eu acho que essa é a maneira de, de todo mundo participar. Embora o trabalhador do serviço público tenha uma missão é, especial por esse foco aí, né? os o serviço público deixando de existir, não vai, ter, não vai ter serviço público, não vai ter trabalhador do serviço público. Né? E eu, eu acho até que os trabalhadores do serviço público aí não se dão conta dos riscos envolvidos né, na aprovação da reforma administrativa. Então é isso, eu preciso liberar a Guida para ir uma outra atividade. Mais uma vez, ela se dispôs a passar um tempo aqui com a gente para bater esse papel é tão importante. E continue acompanhando com a nossa fanpage, porque a gente vai divulgar as informações sobre os atos de amanhã na nossa fanpage, ok? Vou postar uns um vídeos também na caixa de comentários aqui da live. O que acontece para assistir e divulgar? Divulga essa live para o maior número de pessoas possível porque, com certeza, é, esse debate de hoje ajuda a elucidar uma série de pontos importantes para a população nova, mas no Brasil todo essa live vale para o país todo. Né? Então é isso, mais uma vez, Guida, muito obrigado. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou, fora Bolsonaro, e terça-feira que vem, às 19 horas, estarei aqui novamente. A Guida vai dar mais um recado antes de encerrar. Pode falar. Não, falar rapidinho, é, a gente conseguiu aprovar uma moção na Câmara Municipal contra a PEC 32, foi um debate acirrado lá, deu empate no plenário, mas teve o voto de Minerva do presidente da Câmara que votou favorável à nossa moção, então foi uma moção muito importante porque a gente enviou é, a, essa, essa moção para o Senado, para o Congresso, enfim, e para os sindicatos, para as centrais sindicais, manifestando né, os nossos protestos, uma moção de protesto contra a PEC 32. E ontem também a gente conseguiu aprovar uma outra moção contra a MP 1045, né, que eu falei rapidamente sobre ela aqui, que é o, o avanço aí da tal carteira verde e amarela do governo Bolsonaro, que retira direitos, ataca principalmente é, o, o jovem trabalhador, é, não é, esvazia aí os os instrumentos de fiscalização contra o, o, o trabalho análogo ao escravo, enfim. É uma, uma PEC horrível, né? que vem nesse bojo também, né? nesse arcabouço aí de desmonte do Estado brasileiro, de retirada de direitos, de ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, a gente, mas a gente conseguiu também aprovar essa moção ontem. Então, eu, a gente fica bastante contente porque a gente está conseguindo pautar. Né, esse debate lá na Câmara Municipal. E a gente vai continuar aí, e é isso. Agradecer mais uma vez né, o CCV também pelo, pelo espaço, é, falar para a Bruna que ela pode... É isso que ela falou, né a gente vai disputando os espaços, né, vamos disputando as redes sociais, dialogando com todo mundo, divulgando aí, para a gente poder é, ampliar esse, esse, esse debate do quanto esse governo Bolsonaro... É, e todas as suas políticas é nefasta para o povo brasileiro. É isso, Adriano, obrigada, conte com a gente. Você colocou o, o link lá, né, dos, dos vídeos lá do, do Marcos vou colocar, lá? Vou colocar ah, o link é, qual, é, o depois dos vídeos que você citou, vou, vou deixar aqui na caixinha de comentários. Bacana. É isso, e obrigada mais uma vez para quem ficou com a gente aí, valeu. E vamos à luta, amanhã, dia de luta, fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo e suas políticas. Tchau, pessoal. Obrigado. Fora Bolsonaro, até semana que vem. Terça-feira, às 19 19h, estamos aqui de novo. Abração, gente. Valeu.